E aí, beleza? Ezequias Relogioeiro com mais uma dica. Dá para fazer um relógio ficar à prova d'água? Tem como deixar um relógio resistente à água, mesmo se ele não for projetado de fábrica para isso? É possível fazer isso? Eu já vou responder para você. É possível tecnicamente, mas praticamente pode não ser possível. Fica aí que você vai curtir. entender isso melhor você precisa entender o básico de como funciona a vedação de um relógio no nosso curso de relógio e que nós estamos projetando que ainda sai esse ano olha aí, esse ano sai o curso hein? ainda não temos datas exatas mas se Deus quiser esse ano vai sair nós vamos ensinar detalhadamente sobre a vedação mas em resumo funciona como qualquer tipo de vedação que a gente vê na hidráulica na casa da gente por exemplo é uma borracha que é impressão com material com aquele é, produto equipamento impede que a água passe no relógio acontece isso nos tubos nas cana nas canaletas em tudo alguns são borrachas e outros são colas né mas em geral quando é equipamento que é desmontável tem a borracha ali para impedir a vedação em relógio é a mesma coisa nos botões dos relógios tem borracha de vedação no vidro do relógio tem borracha de vedação, no fundo do relógio tem borracha de vedação. Onde tiver um furo, onde tiver um local que possa passar água de fora para dentro, vai ter um sistema de vedação ali. Então a vedação é isso. É assim que funciona a vedação. E quando se fala geralmente em fazer vedação de um relógio, é você reparar essa vedação danificada. Ah, você faz vedação de relógio? Faço. Vou fazer o reparo dessa vedação, trocar as juntas, conferir onde está danificado, se tiver algum tubo rachado, trocar, se tiver um nylon do vidro danificado, trocar, fazer os testes, então o serviço de vedação, ele é basicamente isso, reparar essa vedação, mas aí muitas pessoas vêm procurando, você faz vedação em um relógio que não é prova d'água? Colocar um relógio que não é prova d'água, fazer ele virar prova d'água? Então por que, que eu respondi que tecnicamente é possível e que praticamente pode não ser possível tecnicamente é possível, porque para você conseguir fazer isso em um relógio que não é projetado de fábrica para prova d'água, geralmente essa pergunta vem para relógios muito antigos, que antigamente não tinha vedação muito antigos mesmo, de 40, 50, 60, 70 anos atrás, que geralmente esse não tinha esse hábito de molhar relógio essa pergunta vem para esse tipo, ou quando o relógio não tem, é uma cópia é, de algum relógio famoso e não tem a vedação boa ou não tem vedação nenhuma. Já peguei casos de relógios que não tem vedação nenhuma, não tem borracha no fundo, não tem borracha na coroa. Então, geralmente, as pessoas perguntam se tem como fazer essa vedação basicamente nesses dois tipos de casos. Então, tecnicamente, seria possível se você fabricasse, entre aspas, o sistema de vedação para aquele relógio. Por exemplo, se não tampa de um relógio muito antigo ou que não tem vedação, você teria que criar um local nessa tampa para a borracha pegar e, na hora que você fechar seu relógio, ele fazia a vedação dele. Você talvez teria que ir na tornearia, no sistema de tornearia, algum relojoeiro, algum. Pro, que trabalha com tornearia, para você criar uma cava ali na, na caixa do relógio, para você encaixar a borracha, quando a tampa fechar, a borracha ser pressionada e fazer a vedação. Lá na coroa, você teria que criar um tubo, colocar um tubo se não tiver, mudar a coroa para uma coroa que tenha vedação, que tenha uma borracha. No vidro, se for um vidro só colocado, normal, ou só colocado sem vedação, você teria que criar um sistema de vedação no vidro, se for cristal, colocar um nylon, se for de acrílico, fazer um sistema de colagem. Então, tecnicamente, seria isso. Você criar uma vedação em um relógio que não tem projeto de vedação. Então, tecnicamente, seria possível. Quando eu digo que praticamente é impossível, porque isso, geralmente, você não encontra. Quem trabalha com esse tipo de serviço, é nível de fábrica isso, seria alguém que trabalhasse a nível de fábrica, é muito raro de conseguir um relógio que vai lá e vai tornear a caixa do relógio para criar uma capa para fazer uma vedação para você. E às vezes, mesmo se você conseguir, o custo disso talvez seria muito alto para você fazer. Então, praticamente, eu digo que não é possível por causa desses pontos. Você teria que criar a vedação para que o relógio consiga fazer a vedação. E a outra coisa que não seria praticamente é que 90% dos casos você não vai conseguir fazer isso, mesmo achando alguém que faça. Por quê? Quando o um relógio é projetado de fábrica sem a cava na tampa, por exemplo, geralmente a tampa é pensada só para fechar o relógio. Não vai ter um espaço ali naquela tampa você tornear ela, criar um local para a borracha ficar. Geralmente não vai ter um espaço na tampa, na caixa do relógio para você criar também o um local dessa borracha pegar e fazer a vedação. Então, esse é outro motivo também que às vezes, maioria das vezes, seja praticamente impossível de você fazer com que um relógio que não é prova d'água, seja a prova d'água. Agora, quando o um relógio ele tem um sistema de vedação e ele não está muito bom, né? ah, eu quero que melhorasse essa vedação. Em alguns raros casos é possível isso. Quando às vezes a borracha de vedação do fundo está muito fina, às vezes veio de fábrica com algum erro de montagem, está muito fina, você consiga colocar uma borracha mais espessa para dar uma pressão maior. Nos botões, às vezes a borracha está com pouca pressão também. Você coloca uma borracha mais grossa, de forma que continua funcionando e vede mais. Vai fazer a proteção maior. Em alguns casos, dá para melhorar uma vedação em um relógio que já tem um sistema de vedação. Ok? Esse costuma ser possível fazer. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.